Isso aqui não pode ser meu. De quem que é? Nem seu. De quem é? É do Jefferson. Vem pra cá, Jefferson. Por favor, Jefferson. Oh, Jefferson. Vamos, vamos se vamos mais aqui. pra cá? Isso. Ai, onde, Jefferson? O cara veio até sorrindo, né, oh, oh, Mas oito. também, 500 reais até eu viria Seja sorrindo. Seja bem-vindo, Jefferson. Fala, fala bem perto do microfone, mano. Obrigado. Rapaz, <risos> dia 2 de maio, já caiu na conta? Ainda não. E o que, então? Vai ajudar bastante. Você comprou <risos> onde? Na Bariferros. Na Bariferros, tá pois vendo? é, cliente já há muito tempo, né? Há dois anos. Dois anos, cliente lá da Bariferros. Um abraço pra toda a equipe da Bariferros aí. Um abraço. Que atende o Jefferson em dois anos. E aí, me conta, depois que você comprou, o que, que aconteceu? Então, eu recebi uma mensagem da, da Tabita, que é, é dona da Bariferros. Ah. Pegou e falou que um Jefferson tinha ganhado, mas não sabia se era eu. Ó. Oh. Tem mais alguém lá na, na empresa que você trabalha, que é Jefferson? Não. Não? Não. É só você? Só eu. Olha tá aí. Tá vendo? Por favor, Mário. Não, olha gente. aqui, ó. O um montinho, ó. 500 reais. Hoje tá, tá gordinho. Por favor, pode passar Ai, pra eu ele. Eu queria ficar aqui, colocar aí, no ó, bolso. Ó, ó sou <risos> eu, né? Você viu que... Brincadeirinha, Jefferson. Olha aqui, segura. 100, Segura que vai pesar, hein? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Duzentos... Um, dois, três, quatro, cinco, três, um, Olha três. aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Hum. Tá sentindo cheiro? Quatrocentos, dois, quatro, seis, oito, dez, quinhentos reais pra você. Muito obrigada por comprar na Bariferros, por participar da nossa promoção e acreditar. Muito obrigado. Já sabe o que vai fazer com a grana? Já. Então conta pra gente. Vou comprar as roupas pra minha filha que vai nascer agora. Olha que mais um Oi. papai do ano. Manda um abraço pra patrão, tá assistindo. Um abraço, Gisele. É a Gisele? É. Tá um abraço, assistindo? Gisele. Tá. E onde que ela tá assistindo? Lá do hospital, trabalhando. Ela tá trabalhando. Tá trabalhando? Ela hospital. ia ficar ligada hoje. Tá com quantos meses já? Ela tá com seis. Seis meses? Seis meses. Olha aí então, hein? Beijo, Gisele, que é menina? Menina. Que a sua menina. filha venha com muita saúde, que viu? Deus abençoe essa criança, traga muita felicidade pra você e pra Gisele. É. Abençoado por Deus e faça bom uso dessa grana, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso, continua comprando, participando, porque ainda tem mais uma bicicleta, hein? Tá a bom. última dá tempo. Depois você participar. conversa com aquele cidadão ali que ele vai te passar a receita de como ganhar a bicicleta. Tá é. bom. Tá Jefferson, parabéns, meu irmão. Pode sair com tá bom? Parabéns, Obrigado. Jefferson. Tudo de bom pra Tchau. vocês.